Olá! Eu proponho agora que a gente faça um exercício junto, e o nome desse exercício é o exercício das rotações. E o objetivo desse exercício vai ser criar uma bolha de tranquilidade dentro da qual você vai estar. Então você vai criar à sua volta uma bolha de tranquilidade. Dentro dessa bolha de tranquilidade simbólica que você vai criar, não vão entrar preocupações, não vai entrar ansiedade, não vão entrar problemas, não vão entrar estresse... Sempre que você entrar dentro dessa bolha, você vai se sentir perfeitamente calmo, tranquilo, em segurança. A ideia é, obviamente, que você pratique esse exercício várias vezes e que aos pouquinhos você consiga sentir essas sensações de calma, tranquilidade, que você sente dentro da sua bolha, cada vez mais rapidamente, cada vez mais facilmente. Eu vou começar explicando o exercício, vou explicar os movimentos, em seguida eu vou, a gente vai fazer junto, eu vou guiar você do início ao fim do exercício, então é, não se preocupe que a minha voz vai guiar você o tempo todo e os meus movimentos também, em princípio esse exercício se faz de olhos fechados, mas se você precisar ou se você preferir ficar de olhos abertos, você vai ver a minha imagem fazendo os movimentos, ok? Então eu vou explicar, esse, esse exercício é super simples, você vai estar... Tá de preferência em pé, você pode também fazer esse exercício sentado se você preferir. Mas se você estiver em pé, você vai estar então dessa maneira. Você vai estar de olhos fechados, de preferência. A ideia em sofrologia é que você esteja sempre confortável. Então se você preferir fazer de olhos abertos, se você sentir qualquer perda de equilíbrio, qualquer instabilidade, obviamente você pode abrir os olhos e você pode também sentar. O ideal é que você faça em pé e de olhos fechados. Então, você vai estar tá de olhos fechados, você vai inspirar pelo nariz, prender a respiração e os seus quadris vão fazer esse movimento aqui de rotação. E os braços vão simplesmente acompanhar o movimento, tá? Não é o braço que faz as rotações, é o quadril que faz as rotações e os braços acompanham. Então, enquanto você está prendendo a respiração, isso só vai durar alguns segundos, tá? Você, seus braços estão assim, simbolicamente, criando esse espaço de calma e de tranquilidade, essa bolha de calma e de tranquilidade à sua volta. Então você vai fazer isso sem respirar, durante alguns segundos, não precisa durar muito, e em seguida você vai expirar pela boca e ir parando aos pouquinhos os movimentos. Quando você tiver parado, você vai continuar de olhos fechados e eu vou incitar você a prestar atenção nas sensações justamente de calma, de tranquilidade que estão chegando no seu corpo, porque todo o interesse da sofrologia é isso, é você praticar e você ver os resultados, porque é sentindo esses resultados que você vai ter vontade de praticar de novo depois. E em seguida então você vai refazer duas vezes, a gente vai fazer ao todo exatamente esse mesmo movimento três vezes, tá ok? Tá ok? Se ficou claro para você, então antes de começar, verifica que a sua volta não tem nenhum objeto que você possa bater com as mãos, que está tudo. Né, que você não vai se machucar durante o exercício. Verifica também que em termos de roupa, de sapato, você está confortável, se você precisar, te, precisar tirar pulseira, relógio, sapato, desapertar a calça, agora é a hora. Se tiver tudo ok, então antes de fechar os olhos, vive esse momento para você, esse é o seu momento. Deixa de lado todas as preocupações e vem comigo entrar dentro dessa bolha de tranquilidade que você vai criar para você. Antes de fechar os olhos, então, a posição ideal para você não se machucar, para você ficar estável é... Os seus pés estão separados mais ou menos da, da, da, da mesma largura que os seus quadris. Você pode dobrar um pouquinho os joelhos, se isso te ajudar a ter um pouco mais de estabilidade. Os seus braços estão relaxados ao longo do corpo. Pense em abaixar os ombros. A cabeça e a coluna estão retas, e você vai então agora fechar os olhos, inspirar pelo nariz, prender a respiração, fazer os movimentos de rotação com os quadris para começar a criar a sua bolha de tranquilidade. Isso alguns segundos, e quando você quiser, você pode expirar pela boca e parando os movimentos. Respira normalmente, no seu ritmo normal de respiração. E somente observa as suas sensações. Observa o que está acontecendo no seu corpo. Talvez sensações nos braços, nas mãos. Talvez um pouquinho de calor. Talvez uma vontade de você já. Observe as sensações nos seus pés, nas suas pernas. E você vai poder fazer agora uma segunda vez, de reforçar agora a sua bolha de tranquilidade. Inspira, prende a respiração, faz os movimentos dos quadris, reforça a sua bolha de tranquilidade. Você está dentro da sua bolha. E quando você quiser, você vai expirar pelo nariz. E parando os movimentos, expira normalmente o seu próprio ritmo de respiração. E observa o que está acontecendo dentro de você. Você está aos pouquinhos criando a sua bolha de tranquilidade. Observa a sua respiração, como ela está, talvez uma respiração mais ampla, mais fácil. Observa talvez outras sensações de calma chegando no seu corpo, como por exemplo, sensação de querer bocejar, talvez os olhos estejam lacrimejando sensação de estar com os braços bem relaxados, os ombros relaxados, a sua mente está aqui agora, sua mente está começando a se esvaziar, sua mente está em paz, observe a sua capacidade de criar a sua bolha de tranquilidade. E agora eu vou pedir para você fazer a sua bolha pela última vez, reforçar a sua bolha pela última vez, você pode inspirar, prender a respiração, reforça a sua bolha de tranquilidade, deixa ela bem sólida, inquebrável e quando você quiser, respira normalmente. Continua de olhos fechados e observa o que está acontecendo dentro de você. Observa todos os sinais de tranquilidade. Você está dentro da sua bolha. E nada pode te acontecer agora. Observa como sua mente está mais tranquila, em paz. Observa as suas sensações físicas de relaxamento. calma de tranquilidade de segurança estabilidade e perceba a sua capacidade de criar uma bolha de tranquilidade para você essa sua bolha de tranquilidade é sua você pode entrar dentro dela quando você quiser no seu cotidiano. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.